Se você tem conta corrente no Banco do Brasil, no Itaú, no Santander ou qualquer outro banco e você acha que você está pagando é, tarifas bancárias, é, manutenção de conta demais no valor muito alto mensal, é, eu estou fazendo esse vídeo para te ajudar e para falar sobre a experiência de como é você aderir pela cesta básica de serviços essenciais e com isso eu economizei 317,60 em 16 meses. E dividindo isso pelos 16 meses dá uns R$19,85 Aí você pode falar nossa R$19,85 por mês Poxa você paga É alegre é, taxa a tarifa ao banco Haha <risos> Paguei R$19,85 aqui na tarifa do banco aqui, Sendo que eu nem utilizo a conta Nossa, como eu tô alegre hoje, olha Não você não vai fazer isso, é lógico eu sei que você gosta do seu dinheiro e você poderia pagar os R$19,85 em dois saís para você comer, que é melhor do que você pagar uma taxa, uma tarifa bancária, que você mal ou talvez nem utiliza a conta. Pior ainda, tem gente que paga 40, 60, R$60, reais, nem olha no extrato e nem sabe o que é que vai somando aquele seguro de vida, aquelas coisinhas embutidas que, que, o, costu, que o banco costuma colocar e você nem percebe. É mesmo, é? para ajudar o canal você dá aquele like compartilha com seu amigo com um familiar para ele ter noção disso e ele saber que não é obrigatório o banco central ele tem uma normativa que ele ele faz com que todos os bancos ofereçam uma conta corrente para os clientes e que não cobre nada por isso é a cesta de serviço básica onde você não paga nenhum tipo de manutenção é zero você não paga nada e talvez isso pode ser que a sua movimentação mensal realmente você precise dessa conta e, e, e o que você pode fazer se você não consegue isenção total é conversar com o banco, ligar é, e pedir para reduzir essa tarifa, né? Pelo menos isso. Tanto que eu paguei os 19,85 a vários meses já antes disso, antes de maio do ano passado, e beleza, pra mim era normal. Eu não tinha essa informação, eu não sabia que que dava pra mim pedir isenção. E aí eu não utilizava a conta e ia pagando. E o dinheiro ia saindo da conta. Eu ia colocando o dinheiro mais na conta pra quê? Não sei! Mas eu com cheiro de água. Não sei! Então, quais são os passos que você tem que fazer para aderir essa cesta de serviços básica? Lembrando que essa cesta é, eu vou colocar aqui abaixo para você, ou se não vou colocar aqui do lado do vídeo aqui o que compõe essa cesta básica de serviços essenciais aí que você pode aderir. É, se você achar interessante ou senão você pode juntar é, manter essa conta você vai solicita no banco é, para eles é, transformarem a sua conta em uma conta essencial de serviços essencial e e aí, então você pode usar bancos digitais como o Inter como nubank que já são bancos já conhecidos e são considerados muito seguros e, e que vale a pena, porque você faz transferência, você faz, você faz muita coisa nesses bancos digitais e pelo celular não precisa de uma agência perder tempo, ficar em fila lá. Então utiliza a tecnologia que ela salva o seu tempo. Então o que, que você tem que fazer para conseguir essa cesta de serviços essenciais aí? Você vai ter que ligar primeiramente ao primeiro passo. Ah, qualquer coisa você olha na descrição que eu deixei a sequência certinha aí para você não se perder né então o primeiro passo é o que você ligar para o saque ou a ouvidoria do seu banco aquele 0800 então você liga para o 0800 aí do seu banco e tenta resolver Ah, isso é depois de ter ido na agência conversado lá com o atendente aí ele te redirecionar para o gerente aí o gerente te tentar te enrolar e falar que você vai perder vários benefícios que nem é todo igual foi comigo e me redirecionar para o pro o caixa eletrônico para me tentar lá muitas pessoas até conseguem é, fazer o passo a passo pelo caixa eletrônico e dá certo mas no meu caso no dia o caixa eletrônico não tava não tava disponível não tava é, atendendo essa minha solicitação não tava funcionando aí eu tive que voltar lá dentro pegar a senha novamente e aí eu fiquei assim Cara, eu não vou voltar aqui que eu já estou perdendo tempo demais. Eu resolvi, eu vou ligar para a central, para né? Pro 0800 para ver se eles resolvem. E eu liguei para o 0800, que é igual eu tô falando para você fazer, que é a primeira coisa. E aí você espera o tempo, o que for, ah, anota o número de protocolo e espera o tempo que eles pedirem, que se eu não me engano são sei, 5 dias úteis, 10 dias úteis, eu nem lembro mais. E aí você vai esperar esse tempo que eles vão processar a solicitação, igual provavelmente aconteceu comigo. Eu solicitei no mês de maio e no mês de junho eu já não precisei, não, não descontava mais tarifa é, da minha conta. Então, a partir daí até hoje, nós estamos em outubro de 2019, há 16 meses que eu não pago mais os R$19,85. Considerando ainda que provavelmente deve ter tido reajuste de 18 para 2018 para 2019 que não deve ser só mais 1985 então não estou considerando isso ainda se caso ainda você não conseguir resolver com a central do banco é, que pode ser qualquer um banco né de onde você tem a conta e tal aí o que que você vai fazer você vai ter que irem entrar em contato com o banco central que tem aí um link aí que eu deixei embaixo na descrição que é só você clicar e você vai solicitar lá fazer uma reclamação e tal que o banco tal não atendeu sua solicitação é de, de aderir a, a cesta básica cesta de serviços básicas e daí em diante e em nesse meio tempo você espera eles te responderem que provavelmente Poxa se não passou se, se não deu certo pela central do próprio banco que é que acontece né de passar de não, de não resolver é, e chegar no banco central e não resolver ainda é só você ir no reclame aqui e reclamar lá, ou se não você ir no site do consumidor, é, que também é muito importante você fazer essa reclamação lá que eu deixei os quatro aí abaixo, então você faz conforme a sequência aí que eu deixei, que vai de uma forma ou outra você vai solucionar. E a quinta é no caso de você entrar com pequenas causas. É, no caso aí você vai ter que é, ou entrar sozinho pequenas causas ou é, com o auxílio de um advogado mas aí você tem que entrar em contato aí com o advogado, que ele tem mais, mais conhecimento sobre isso aí. E você vai ter um melhor direcionamento aí sobre como agir, mas é muito difícil você chegar nessa etapa aí, na etapa 5 que eu até tinha esquecido de falar sobre ela. Então, na primeira etapa já você entrando em contato com a central do seu banco de cara vai resolver, porque na agência ou com o gerente vai ser muito difícil que eles não, que, não eles vão querer tirar a tarifa, né? Hum, fazer o quê? Então pode ser que você use cartão de crédito desse bendito, desse banco, mas dependendo da rotatividade do seu cartão, nada impede de você ter também a cesta básica de serviços, a cesta essencial de serviços. É, sem pagar nenhuma tarifa sem pagar nada tem uma sacada que você pode fazer você pode ter uma conta e nesses bancos tradicionais aí nesses bancos grandes igual provavelmente você tem e você não precisa de se desfazer dela só transformar ela em conta essencial e juntamente usar um banco digital que pode ser o um nubank ou Inter como eu já falei que é um banco digital que você faz várias operações é, dentro dele e não é cobrado nada e você tem cartão de crédito também que é zero anuidade é no, no nubank por exemplo é o dinheiro que fica na sua conta corrente tem rendimento de 100% do cdi que é até melhor do que a poupança então pelo amor de Deus poupança não existe mais então não fica perdendo tempo aí deixando dinheiro em poupança para ficar desvalorizando aí em comparação com a inflação né então, se eu te ajudei com esse vídeo, eu espero que você comente abaixo, você compartilhe aí com seus amigos, aí, compartilhe aí com a sua família e mostra que é muito importante você ter esse conhecimento para você não jogar seu dinheiro fora em tarifa bancária, em manutenção de conta que você nem usa. Então, era só isso. Tchau e até mais no próximo vídeo.